Então, é-nos dado um quadro em forma de um retângulo e dizem que a área é 9.600 2 Então, dizem-nos que a largura é uma vez e meia a sua altura. Quais são as dimensões deste, deste quadro? Então, vamos lá ver. Então, se a largura é uma vez e meia a sua altura, se consideramos a altura x, a sua largura será 1,5x. Então, vamos lá Uh, equacionar o nosso problema. Já sabemos que a área vai ser largura vezes a altura, então fica 9600, que já nos é dado igual a 1,5x vezes x. Ao quadrado. Isto dá-nos uma equação uh, do segundo grau incompleta, muito fácil de, de se resolver. Então, resolvemos a nossa equação e obtemos a raiz quadrada de 6400. Atenção, que eu só coloquei aqui a solução positiva. Isto porquê? Porque o, o, o x é uma distância e esta distância só comporta a, valores positivos. Então fica x igual, vou aqui apagar, fico à frente, x igual a 80. Então, se já sei que o x é 80, já sei que este valor é 80 e este valor é 1,5 vezes 80, concluímos então que a largura vai dar 120 cm, enquanto a altura será o valor de x que será 80 cm.